mais de 300 mil contaminados, chegando a quase 25 mil mortes, quem são essas vidas? Onde moram essas pessoas? Essa é a principal pergunta que nós devemos fazer. Cemitérios gerais, onde não é possível que se ache o que é de todo o cemitério, os mármores em arte. Nem mesmo podem ser inspiração para os artistas estes cemitérios sem vida, frios de estatística, se muito podem ser tema para as artes retóricas que os celebram, porém, do sul, longe da tumba toda, isto é, para a retórica de câmara, Câmara política que se exercita humanizando esses mortos de cifra Meu senhor São E vejo nessa Seu rosto brilha em reza, brilha em faca e flor Histórias vem me contar Agatha Lima viveu intensamente os seus 25 anos, além de com muito amor trabalhar no setor de regularização do IPAR na Maré, Agatha, que também era médium, amava viagens, festas, fotografia e a vida. Ajudar os outros com responsabilidade para ela era imprescindível. Gostava de se sentir útil. Linda demais em todos os sentidos. Mamãe nunca vai te esquecer. Te amo muito. Não é um adeus, mas é um até breve. Pois acredito na imortalidade da alma. E é isso que me conforta. Relata a mãe, Kátia Simone, de Lima Passos. Uma boa amiga que amava gatos. Foi filha, neta. Amiga forte e festeira, administrador da UPA, Maré e muitas outras preciosidades, relata a amiga Ana Paula. Agatha nasceu no Rio de Janeiro e faleceu no Rio de Janeiro, aos 25 anos, vítima do coronavírus. Arturo Vasques Esteves, espanhol que registrou o coração em cartório brasileiro. Foi com 16 anos que Arturo deixou a Espanha e mudou-se para o Rio de Janeiro. Morando inicialmente com os tios, seu maior objetivo na cidade era ajudar a família financeiramente. Missão que cumpriu com muita dedicação, sem deixar de fazer do seu trabalho o seu maior hobby. Uau. Arturo não abrir a mão era daqueles queijos e vinhos de todos os sábados, sempre banhados pela lua e pelas conversas agradáveis ao lado de boas companhias. A cada conversa, mais simples que fosse, o coração carioca esbanjava sua brasilidade nata estampada na simplicidade e na prontidão em sempre dar conselhos e contar suas experiências de vida. E quantas experiências, sempre encantadoras e guardadas no olhar sereno e doce, de quem sempre ofereceu resiliência como prato principal no cardápio da vida. Quem olhou em seus olhos está para sempre contaminado por esse brilho natural, viral e sem fronteiras. Arturo nasceu na Galícia, na Espanha, faleceu no Rio de Janeiro, aos 83 anos, vítima do coronavírus. Arturo, quase consigo se imaginar o Arthur nos queijos e vinhos à noite na Lua espanhol todos os dias a gente a gente está perdendo e o pior a com a perca a dor não é só é né, a dor da perca também mas é quando a gente chega na nos hospitais nas UBS que a gente já está com um familiar é morto ainda no no, no no atestado de óbito eles colocam como pardo e a nossa briga também é porque gardo eu sou cocama meu povo que está morrendo é cocama e aí os ubs e hospitais eles querem o um ranito Maioria de nós não tem rani, não é um papel criado por branco que vai dizer quem eu sou. Mas o meu povo precisa me reconhecer. As minhas lideranças de base, né, os nossos anciões, as minhas lideranças precisam me reconhecer. Não é só dizer que sou cocama. E, e aí eles pedem, eles pedem o ranir. É um respeito total. E hoje a gente está pedindo socorro porque nós não temos estrutura. O Alto Solimões não tem estrutura. Não tem estrutura. Muitas das narrativas dos familiares com relação a toda essa situação, ela se estrutura, muitas narrativas se estruturam é, a, em cima de um sentimento de injustiça. E isso é o que me chama muita atenção. É, o sentido que tem sido dado ao morrer diante de toda essa situação e a morte de alguns pacientes é o sentimento de injustiça. Muitos familiares chegam no serviço social angustiados, com raiva, porque não podem estar presentes, e eles falam, isso é uma injustiça, o que está acontecendo, porque o médico não pode me atender, isso é uma injustiça, porque eu não posso fazer o reconhecimento do corpo do meu ente querido, isso é uma injustiça, vou procurar meus direitos, porque eu não posso me despedir, isso é uma injustiça, então temos ouvido muito essa palavra, por conta de toda a situação que requer o distanciamento, a equipe de, de saúde que trabalha nas UTIs diretamente com os pacientes ou nas enfermarias de Covid-19 e que estão em isolamento, essa equipe ela não pode estar saindo e entrando dessas salas de isolamento. Então, é, a equipe ela liga, pelo menos no hospital em que trabalham, uma vez ao dia para os familiares, repassando o boletim clínico e dando as devidas notícias clínicas. Mas para muitos familiares, ligar uma vez ao dia não é o suficiente. Esse familiar queria estar lá no hospital. Esse familiar queria estar no leito do paciente. Mas infelizmente, a nossa atual situação de pandemia e de letalidade dessa doença não permite... Não permite esse afeto próximo. E aí vem o desespero das famílias, principalmente. Né? Teve uma família que me chamou muito a atenção, porque a família chegou solicitando que fosse entregue ao paciente uma gravação. Essa gravação tinha a voz de todos da família, e os parentes do paciente me solicitavam um serviço social. Por favor, ajude meu pai a viver. Entregue essa gravação. O gravador ele pode ser descartado, a gente não quer de volta. Nós só queremos que a nossa voz chegue até ele, porque se ele escutar a nossa voz, ele vai reagir, ele vai reagir positivamente ao tratamento. Sou um dos médicos recém-formados que está trabalhando na linha de frente do combate ao Covid-19, trabalhando em hospitais de campanha em hospitais que foram reestruturados para receber essa demanda. Trabalho em UTIs, trabalho em enfermarias, eh, lidando diariamente com essa nossa nova realidade, que como eh, é amplamente divulgado, é uma realidade de, de muitas mortes. Muitos pacientes acabam evoluindo grave de forma rápida. E para mim, pensar qual é o... O sentido da morte nos tempos de Covid é, não tem como considerar o fato da doença evoluir de forma rápida, de forma grave. Um paciente que, apesar muitas vezes de ser idoso, de ser obeso, de ter algumas comorbidades, vivia a sua vida normalmente, tinha um convívio com os familiares, é, de repente tem que lidar com a situação é, de morte de forma é, bem abrupta. Então, não há tempo para a família é, processar a ideia, não há tempo para digerir. É, a família sequer poderá ter contato com o corpo do né, doente querido que faleceu devido às complicações, principalmente a insuficiência respiratória aguda. Então, é, para mim, pensar na morte não tem como é, deixar de trazer esse aspecto para a família. Em todas as vezes que eu vou noticiar é, uma morte, o que eu vou fazer, um boletim diário de como estão os pacientes, é lidar com os familiares, é lidar com esse lado, é lidar com essa dignidade em poder oferecer esse cuidado. Com a pandemia e com o isolamento, o nosso povo não está podendo trabalhar. Nossas crianças estão em casa. Os contratos de trabalho estão sendo suspensos. Os hospitais já entraram em colapso. E é nesse contexto que a gente tenta sobreviver. Vendo parentes morrendo, vendo amigos adoecendo, sem sequer ter direito a um diagnóstico. Porque não tem exame. Somos o país da subnotificação. Somos um país onde a gente fica em casa com o esgoto passando na nossa porta onde a gente fica em casa com quatro meninos e a prefeitura mandando um kit escolar que não dura duas semanas. É a gente ter que ficar em casa com o um auxílio emergencial que não foi para todo mundo e que chega atrasado. Mas a água, a conta de luz, o aluguel não atrasa. Esse é o Estado brasileiro que está lidando com o enfrentamento da pandemia e nós, pobres, moradores de periferia, sobretudo mulheres que tivemos nossa jornada triplicada dentro de casa, né? onde a gente está vendo a violência doméstica aumentando, temos que pensar como sobreviver e como não nos contaminar porque a gente não tem um estado para garantir sequer que a gente tenha um exame, um remédio para curar do coronavírus. Então, quando a gente vê esses dados oficiais e essas mortes, nós sabemos que em sua maioria são mortes de povo pobre, trabalhador e negro. Norberto Eugênio era jogador Piloto, artista, multifuncional Olinda, Menezes, amava o Natal Pascal o dentista, pintor Curtia cinema, mas o um sonhador a Avó de Camille, não vale abraçar Com Quitéria Melo não foi diferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Mundo dos santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro.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 Bacete, voz especial Pra netos e filhos fazia banquete Ivone Martins fazia um sorvete Das mangas tiradas do pé do quintal Zulmira de Souza, esposa